Olá, a Roseli Franco me fez um desafio que eu resolvi aceitar. Desafio aceito, esse desafio consiste em mostrar como eu trato o lixo, o meu lixo, na minha casa, que destino eu estou. Então, eu não estou na minha casa, estou na casa de uma amiga, mas como eu estou aqui, o lixo é meu, então eu vou mostrar para vocês o que é normal na casa fazer e eu continuo fazendo. Aqui são latinhas, garrafa, garrafa d'água, pet. Aqui fica o lixo orgânico, que tá vazio agora, porque o lixeiro passou pela manhã e eu já levei. E aqui fica o reciclado, em geral, lixo seco, como é, carretilha de linha... É, caixas de remédio, papel, enfim, todo tipo de, de lixo seco, embalagem de isopor, enfim, é o um lixo separado dessa forma e também é, juntamos as tampinhas para doar para uma instituição. Então, o objetivo desse vídeo é apoiar os catadores que estão passando por uma situação muito difícil no momento, por conta da pandemia, todo mundo sabe. E os links para apoiar quem puder tá aí na descrição e eu agradeço a todos de coração. Obrigada.